Fala galera, tudo bem com vocês Galera, olha, aqui na minha cidade tem aí mais de 3 ou 4 semanas de chuva E eu quero mostrar pra vocês galera, como tá a situação aqui da minha casa ó. É, o, Lá tenho, tinha um telhado, eu já mostrei, já fiz esse vídeo aqui mostrando que a nossa casa é laje, ó. E lá em cima eu fiz, paguei um pedeiro Fez a cobertura, mas não adiantou nada, galera, ó, Olha como que tá aqui a situação Olha como que tá a nossa parede aqui, ó Na verdade que é o teto, né? Não adiantou nada o serviço Que nós pagamos para fazer A mulher ficou toda feliz, né? Que quando a gente conseguiu fazer a cobertura da laje No início tinha resolvido Mas agora, nesse período que a chuva tá muito constante, galera, ó o serviço lá foi em vão Eu voltei agora Eu mesmo Vou ter que subir Eu resolvi eu vou subir E vou ter que desmanchar todo o serviço lá Olha pra você ver como que tá aqui a nossa casa Ó galera ó. Tem que colocar os baldes aí ó Pra poder não molhar tanto o chão Pra receber Olha a situação aqui E é só aqui na sala Lá na cozinha por enquanto é, Não tá pingando ó Tá vendo? Lá não pinga. Os outros quartos também não. E o mais crítico é aqui na sala mesmo. Aqui pro lado de fora, vou mostrar pra vocês também, ó. É como eu já coloquei aqui no meu canal os vídeos que eu tenho que fazer, né? É um, um espichado aqui, ó. É um quarto novo que a gente tá. Começou, mas ainda não teve como concluir, né? E essa água aqui não é da laje, é água que entra mesmo. E aqui é tudo aberto, ó. essa parte que a gente vai ter que colocar é, vidro, né? Aqui é, tá aberto assim, mas no projeto é, é, é pra ser vidro, né? Por isso que entra água aqui, né? Aqui também é, é pra ser fechado, tá aberto também, aí entra água, aí o chão fica todo molhado. É, então é isso, galera, mostrando aqui meu dia a dia pra vocês, mostrando a situação, ó, a chuva tá danificando mesmo, tá molhando mesmo. Olha a situação, galera, ó, infiltra mesmo, mostrar aqui dentro, aqui ó, aqui é a infiltração da laje, porque tem que mexer lá em cima, antes de mexer aqui embaixo, aí sabe, né, que construção civil, mexer em alvenaria, mexer em casa, mas ainda a gente morando dentro, é difícil, ó, tem as coisas ali, ó, tem algum, a pia, tá vendo? Tem alguns materialzinhos aqui, ó, pode assim, estar tá guardado, mas aí para ajudar a gente aí galera deixa aquele seu like né compartilhe o vídeo se tiver vendo aí se inscreva no canal é, deixe comentários e assista o vídeo o mais tempo possível galera assiste mais vídeo aí para ajudar é, o o YouTube a divulgar e quanto mais assiste mais dá like mais interage nos vídeos o YouTube ele divulga mais para mais gente né e com isso ajuda o canal a crescer mais rápido vai ser esse. então Vou ficando por aqui nesse vídeo e espero vocês até o próximo vídeo. Fui!